Oi gente, eu sou a Tata e esse vídeo é pra dois tipos de pessoa. Pra pessoa que tá apaixonada ou que tá na dúvida que tá apaixonada e pra pessoa que tá insegura em relação aos sentimentos do parceiro, da parceira ou então só daquela pessoinha que tá afim, beleza? Então tudo que eu for falando, se você for a pessoa apaixonada, você aplica pra você, tá bom? Se você tá na dúvida se é os sentimentos da pessoa em relação a ti é paixão, é amor, é isso tudo mesmo, aí tu aplica em relação à pessoa, beleza? Então vamos lá, cara. Eu queria principalmente falar com você que tá apaixonado, que tá aí desesperado, achando que tudo acabou. Eu amo aquela pessoa, tô apaixonado por aquela pessoa, aquela pessoa não é recíproca com meu amor, não tá tudo perdido. Sabe por quê? Porque às vezes nem tu mesmo sabe se tu é. Às vezes tu tá pirando por uma coisa, por uma pessoa que tu mesma. Psicologicamente se condicionou a amar. Tu inventou na tua cabeça. Ou então as condições ali, a tua rotina, agora fizeram com que tu acreditasse que tu ama aquela pessoa. Às vezes tu não ama, às vezes tu não quer, às vezes tu não gosta, às vezes tu só tá acostumado com essa pessoa. Muitas vezes não é amor. Então vem comigo. Não é um tutorial, não é nada assim. É uma conversa, um bate-papo, aquela coisa que eu gosto muito de fazer com vocês. Igual eu tenho feito bastante lá no meu IGTV, no Instagram. Se você não me segue no Instagram, não esquece de seguir aqui, tá bom? Meu arroba esse aqui. Que tá na tela, então segue lá, dá uma pausinha no vídeo aí, rapidinho, e segue lá pra me acompanhar, porque lá eu não falo só sobre relacionamento amoroso, eu falo sobre a vida, eu falo sobre outras coisas, e também vocês podem ficar mais pertinho de mim, conhecer um pouquinho mais de mim, minha rotina e tudo mais, me acompanhar, né? Tá apaixonado, né? Tá muito apaixonado, né? Tá aqui vendo os vídeos da Tata, tá apaixonado, né? Tá mesmo? Hum, ama mesmo? Hum, tu ama a ela pessoa, ou tu tá só prospectando várias necessidades que tu tem, várias carências que tu tem na pessoa. Porque às vezes é isso. Às vezes tu não gosta de ficar sozinho, às vezes tu gosta de ter alguém pra conversar e o teu ciclo de amizade não tá muito fortificado, né? Tá faltando uns amigos para trocar ideia e aí aquela pessoa serve como amigo também. Às vezes tu não é uma pessoa assim, muito segura de si, e aí tu acaba tendo um porto seguro. Tá, tá, tá mas relacionamento não é assim? Não é pra isso que serve um parceiro, uma parceira? Não, é né, cara? Eu tô Parceira, tua parceira tem que ser aquela pessoa que tu. Quer estar do lado dela por todos os motivos do mundo. Ou, às vezes, por nenhum motivo. Na verdade, eu acredito mais que por nenhum motivo. Não tem motivo. Tu simplesmente quer estar do lado da pessoa, quer estar perto da pessoa. Não importa o que ela faça, tu quer. O lance da diferença entre amor e paixão que eu tinha falado, na minha concepção, a diferença entre amor e paixão são os defeitos. Assim, cara. Quando tu tá apaixonado, tu não vê defeitos. Zero defeitos. Tu olha pra aquela pessoa e tu fez... Que lindo, né? Olha como ela é linda. Nossa, olha como ela é linda. Perfeita. Maravilhosa. Até os defeitos, tu consegue ver assim rapidinho e te pensa: Não, ah, mas isso é qualidade. Olha como ela. Olha o sorriso dela. Olha a risada dela. A risada dela. Né? É assim a risada dela. e tu tá achando linda a risada dela. Entendeu? Quando a gente tá apaixonado, é aquela coisa linda maravilhosa. A pessoa cheira a perfume de pétalos. Mesmo que ela esteja com cheiro de subaque a gente chama tudo naquela pessoa que eu tava chamada. Aí quando é amor, eu eu costumo dizer que depois que vai passando os anos, a paixão vai ou meses depende da pessoa, né? A paixão vai vai vai enfraquecendo e aí tu começa a ver os defeitos e tu olha todos aqueles defeitos. Ai como me irrita aquela Dela. Não, não ela não era tão cheirosa assim, só eu sou, eu sou o cheirinho dela mesmo. Ela me chata, né? Ela fala demais. Ai ela fala demais, ela é muito tímida. Na verdade fui bem bondosa nos Defeitos, né? Só quem ama alguém sabe que os defeitos da pessoa normalmente são defeitos, defeitos mesmo. É brincadeira. Bem porque a gente é humano, né, gente? Se não tiver defeito, não é o okay. Não é humano. Então, voltando, mesmo vendo os defeitos, tu ama, tu quer aquela pessoa. Tu ainda sente um, um, um aperto no coração se tu estiver perto dela. O nervosinho, quando tu vê ela, já é outra questão, né? Quando a gente namora muito tempo com uma pessoa, vive com a pessoa, casa com a pessoa, tu vai ter nervoso toda vez que tu vai ver a pessoa? Não, né? Não haja coração, a gente. Não ia ter coração para isso. Mas tu vai perceber o quanto tu ama é na falta da pessoa. Quando tu não tá com ela, se tu precisar passar um, dois dias longe dela, o que que tu sente? sente um alívio? Tu sente um Ai que bom, ai que bom. Ai, que bom! Hoje eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Ou ai que bom, eu vou viajar e vou passar dias longe dele. Não aguentava mais ficar olhando pra cara daquela pessoa todo dia. Que bom. Vou passar, passar dias, dias longe. É isso que tu sente? Tá, beleza, tudo bem. Pode ser, pode ser. E ainda pode ser amor. Mas aí, chegando lá, passando o dia sozinha, passando dias sozinha, o que, que acontece? Tu sente falta? Tu sente saudadezinha? Tu fica, ai, cara. É, tava, tava bom, mas assim. Agora a gente já podia se ver, né? Ou então tu fica na necessidade de pegar o celular, catar o celular e conversar com a pessoa, porque às vezes tem disso também, né? A gente fica com saudade, a gente quer mandar uma mensagem, a gente quer contar. Eu acho que um dos principais indícios para tu saber se tu ama alguém é quando tu tá Passando por uma situação qualquer na vida. Qualquer. Ai, saí na chuva e não tinha guarda guarda-chuva e eu me molhei. E tu pensa, ah, preciso contar isso para aquela pessoa. Preciso. Ele e ela vai rir muito na minha cara quando eu falar que eu saí na rua, tava chovendo e eu não levei guarda-chuva. Sabe? Coisas bobas do dia a dia, quando tu quer compartilhar com aquela pessoa, eu acredito que isso me diz fortíssimo que tu ama aquela pessoa. Porque pra quem que tu vai querer compartilhar coisas assim? pessoas que tu ama, com a tua família, que teus amigos, ou a pessoa que tu tem relação amorosa de verdade, né? Outra coisa, gente. Se tu é aquele tipo de pessoa que tá sempre apaixonado, porque tem esse tipo de pessoa, tá? Tem aquele tipo de pessoa que ela tem a necessidade de estar tá apaixonada. Se ela não tiver apaixonada, ela não fica legal, parece que tá tudo cinza, parece que tá tudo sem graça. Tu é esse tipo de pessoa? Se for, me conta aqui. Porque eu acredito que eu vou juntando uma legião de pessoas assim no canal. Pelo que eu falo aqui e pelo que vocês se identificam comigo, eu acredito que vocês possam ser também esse tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de estar tá apaixonada apaixonada eu gosto mas assim depois que tu passa um tempo de relacionamento com a mesma pessoa claro que tu não vai ficar todos os dias a vida inteira por 10 anos apaixonada aquela coisa surtada não isso se transforma em amor mas aí tu pode pegar essa paixão e colocar em outras áreas da tua vida, meu amor. pode aplicar essa paixão no trabalho, tu pode aplicar essa paixão em sair com as tuas amigas, com os seus amigos. Pode aplicar essa paixão num hobby, num esporte. Sei lá, inventa alguma coisa aí. Ai, Tata, ah, eu gostaria não. de pintar, pinta, sabe? Pode aplicar essa paixão em outras coisas e fazer até com que aquela pessoa que tu ama compartilhe de alguma paixão contigo. Olha que legal. Mas aí, voltando pro lance do ama mesmo? Ama nada, rapaz, ama nada. Tu me ama mesmo? Me ama nada. Não é só comodidade, não. Às vezes é. Às vezes é só costume. Às vezes é só costume. Então imagina aquela pessoa fora da tua vida. Pega a tua vida e tua rotina. Tem a pessoa, né? Mesmo que não seja um relacionamento sério. Mesmo que tu só veja ela de vez em quando tu é apaixonado por aquela pessoa. Deleta ela, tira ela. Vai fazer falta? Hum, tu vai sentir o quê? Às vezes tu vai sentir só um vazio, uma carência, porque tu tá acostumado com aquilo. Mas identifica qual que é esse sentimento? Desespero é tipo, não, eu amo mesmo, é desesperador? Ou é? É, vai fazer uma faltinha aqui porque ele tá acostumado, né? É tipo assim, já, já, já mudou um espírito espelho de lugar da tua casa esse exemplo é maravilhoso Sabe quando tem um espelho no lugar da tua casa toda vez que tu passa por aquele lugar tu te olha naquele espelho e o espelho ele tem um lance que ele não é só uma decoração né além de tu te refletir nele tu vê como tu tá às vezes tu vê o teu mau humor ali no espelho Às vezes tu vê a tua tristeza retratada no espelho às vezes tu vê a tua alegria retratada no espelho às, às vezes tu vê como tu tá feliz e de bem contigo retratada no espelho além disso ele ainda tem um lance meio dimensional ali, né? Que aumenta o espaço e ele dá uma impressão diferente no ambiente. Se tu mudar aquele espelho de lugar, tu vai sentir, tu vai sentir muita falta. Mas assim, é que tu ama aquele espelho? Não. É porque ele tava há muitos anos ou muitos meses naquele lugar, na tua casa, e tu tá sentindo falta, dá um incômodo. Então, quando se trata de pessoas, é difícil? É difícil, mas é legal tu conseguir assim decifrar, sabe, que tipo de incômodo, o que, que aquilo tá te causando? É a mesma sensação de um espelho mudado de lugar que tu tava acostumado a espelho estar no mesmo lugar ou não ou é um vazio mesmo dá, dá um eu queria muito aquela pessoa do meu lado por quê porque não tem explicação porque eu queria porque eu amo eu amo eu gosto eu tenho paixão por ela e se tu tá aplicando esse vídeo tudo que eu tô falando na pessoa que tu tá morando junto que tu tem um relacionamento então na pessoa que tu tá apaixonado Faz essa pergunta pra ela. Eu faço falta pra ti? Que tipo de falta? E sem um mais, amar não tem mais. Tu ama aquela pessoa? Amo mais. Ai, ela é... Não, eu amo mais. Quando faz, não sei o que, não sei o que me irrita. Não, eu amo mais. Quando eu tô sozinha, eu gosto bem mais. Não, eu amo, mas não tem mais. Já viu que a paixão é tão intensa que eu tenho certeza que as pessoas que estão apaixonadas, elas têm menos dúvidas se elas estão apaixonadas do que as pessoas que amam. Então, se tu tá sentindo isso pelo parceiro, se tu percebe que o parceiro tá sentindo essa essa dúvida, talvez seja amor. Então não joga tudo, não bota tudo a perder. Calma! Volta a ver o vídeo de novo, repensa. E por falar em amor, por falar em paixão, vocês estão sabendo que eu fiz o Love Drama, né? Eu já gravei a primeira temporada inteirinha. Se você ainda não assistiu o teaser, assiste eu vou botar um Card aqui em cima, tá bom? Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi isso, um beijo, tchau!